Olá, boa noite, bom dia, dependendo de onde você estiver, mas meu nome é Gustavo Faleiros, Olá, sou boa tarde, boa tarde. eu sou editor da Rainforest Investigations Network, do Olá. Pulitzer Center, é uma grande alegria e honra abrir este painel um na um sexta recolo. edição okay, da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos, Digit Métodos Digitais, o CODA-BR. O evento é realizado pela Escola de Dados da Open Knowledge Brasil e desenvolvido com o Google News Initiative. Essa sessão também conta com um apoio especial da Rivos e da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao painel Cobertura da Crise Climática. Qual é o papel do jornalismo de dados na prevenção e mitigação do colapso climático eminente? Enquanto a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, Reúne líderes globais, discutiremos a cobertura da emergência climática pelo jornalismo, apontando problemas e possíveis soluções nessa área. Temos convidados muito especiais, Laura Kurtzberg, Clayton Aldern e Francie Baniwa. Bem-vindos, amigos. E a mediação será feita por mim, Gustavo Faleiros Todos muito bem-vindos a este painel. Bem, eu vou fazer uma apresentação dos nossos convidados, ler para vocês a biografia deles e o formato desse painel. Vai ser um, um debate, espero, bem dinâmico, espero também que todos vocês possam enviar perguntas para a gente, porque certamente esse é um tema é, bastante novo né bastante desafiador, como entender essa intersecção né, do, do jornalismo e a crise climática, como o jornalismo de dados pode nos ajudar a enfrentar esse momento de emergência ambiental. Bem, deixa eu ler aqui para vocês a biografia dos nossos convidados. A Laura Kurzberg é professora assistente na Florida International University e líder de visualização de dados da Ambiental Media, onde trabalhou em projetos para mapear e visualizar a floresta amazônica. Obteve seu mestrado em mídia interativa pela Universidade de Miami e também é bacharel em ciência da informação pela Universidade do Arizona. O nosso convidado internacional é o Clayton Alder é repórter de dados sênior da Grist, uma revista sem fins lucrativos que cobre mudanças climáticas, justiça ambiental e soluções climáticas. Ele é bolsista, foi bolsista do Reynolds Journalism Institute, seus textos e visualizações de dados já apareceram na The Atlantic, The Economist, The Guardian, Vox e muitas outras publicações. Possui um mestrado em neurociência e um mestrado em políticas públicas pela Universidade de Oxford, onde estudou como bolsista em Rhodes. Alden também é pesquisador afiliado do Centro de Estudos de Demografia e Ecologia da Universidade de Washington. Seu interesse de pesquisa atual diz respeito ao impacto neurobiológico das rápidas mudanças ambientais. E, finalmente, temos também uma convidada muito especial, Franci Baniwa, indígena da terra indígena Alto Rio, Alto Rio da comunidade Wanaliana do Rio Issana, no município São Gabriel da Cachoeira, estado do Amazonas. Ela é uma liderança indígena, uma pesquisadora reconhecida, antropóloga e mãe. É uma mestra e doutora em antropologia social no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito bem-vindos e vamos começar o, o nosso debate. É, eu queria né, perguntar, fazer essa primeira rodada de perguntas para vocês sobre essa intersecção que eu mencionei. Né? Como o trabalho de vocês, convido que cada um de vocês a gente faz uma roda aí de breve introdução, fale do trabalho de vocês, relacionando como esse trabalho de comunicação, de pesquisa, está é, é, tendo uma intersecção com a crise climática ou a emergência ambiental, como eu falei. E óbvio, né, como a gente está aqui no CodaBR sempre com essa perspectiva dos dados, porque os dados fazem parte né, desse desafio, dessa intersecção. Vou é, convidar a Laura para começar. Bem-vinda, Laura. Obrigada, Gustavo. Então, eu acho que uh, o assunto da mudança climática tem tudo a ver com o meu trabalho, tanto como professora, como é, o trabalho de jornalismo de dados que eu faço, porque tudo um, que eu comunico, normalmente as matérias nas quais eu trabalho são sobre dados ambientais e eu principalmente tenho interesse na região amazônica, então a mudança climática é um fator é um impacto em cada uma das matérias nas quais eu trabalho. E até ah, nos trabalhos dos meus alunos, quando eu ah, estou ensinando para eles como trabalhar com os dados, a mudança climática muitas vezes entra na equação do que, que, que eles precisam olhar para entender o contexto nos dados científicos e comunicar esse contexto para o público. Acho que é isso. Obrigado, Lars. É, Cleiton, conte para a gente um pouquinho como é o seu trabalho na na Grist, é, a sua cobertura é, de questões climáticas e como os dados entram nessa nessa equação. Yeah, thanks so much for having me. Um... Muito obrigado por me convidarem. Bom, bom, a mudança climática. É, essa coisa enorme e amórfica que cruza fronteiras e gerações e não respeita o fluxo do tempo, da mesma forma como a gente pensa na passagem dos nossos dias, e uh, se torna bem incerto, só que a gente sabe que isso existe e está lá, então é meio... Uh, é meio escorregadio, é difícil a gente abraçar essa questão, porque os dados, eu acho que o jornalismo de dados, especialmente essa coisa que nos permite ter um pé firme nesse ambiente escorregadio. Eu trabalho numa revista chamada Grist, que cobre justiça ambiental e soluções climáticas, e parte do meu trabalho lá como repórter de dados e perito em visualização de dados é tentar... Uh, lidar com essa complex, essas complexidades amórficas, porque parecem tão longe no futuro, para o presente, trazê-las para o presente. É isso que eu acho que os dados e a visualização de dados pode fazer, chamar trazer para o chão firme essa conversa, para que a gente veja os impactos nos seres humanos, na saúde, a injustiça. Eu acho que há essa oportunidade de fazer isso, que é tão abstrato, um pouco mais real para as pessoas. Eu acho que é assim que isso aparece no meu trabalho das escalas, escalas espaciais, escalas temporais dessa, dessa questão, que né? são, são altamente desafiadoras, não são, não, não são, ao mesmo tempo, locais nem globais, né? Eles sempre estão é, se interagindo, essas do, esses dois níveis. Franci, conta um pouquinho para a gente do, do seu trabalho como pesquisadora no Museu Nacional. É, acho que você também traz uma perspectiva muito interessante como pesquisadora olhando para o jornalismo, né? e também é, acho que... A sua, a sua experiência como pesquisadora indígena também traz muitas questões, como, como, como comunicar né, a mudança climática, como beneficiar as pessoas, eu acho que isso é uma das questões que eu deixo aqui para você, mas, por favor, introduza o seu trabalho. Obrigada, porém, capitona, pai Penhara Boa noite a todos e a todas estou é, até nervosa porque acho que eu estou no meio de, de pessoas muito importantes quando a gente fala sobre mudanças climáticas é essencial ter esses dois pontos de vista né é, científico de pessoas que estão nessa nessa causa diretamente e o nosso e nosso olhar como indígenas né nosso ponto de vista é, a antropologia tem me dado abertura para pensar não só a questão cultural mas também essa abrangência sobre mudanças climáticas, né? sobre a crise que a gente está passando atualmente. É, a gente tem sentido na pele, né? dentro das comunidades indígenas, essa mudança climática. Né? Então, eu acho que uma resposta que a gente está dando a essas mudanças é justamente recorrer ao conhecimento indígena nosso, como Baniwa, como outros povos diferentes, que é a questão de. De que forma enfrentar? Né? A gente não tem dados, a gente não tem pessoas eh, cientistas para estarem atuando dentro das comunidades indígenas, então a gente recorre a outro meio que é formação de agentes ambientais, né? que no Rio Negro tem o AIMAS, né? que são agentes ambientais que fazem o levantamento de dados, seja de mudanças climáticas, seja de animais, de aves, de peixes, justamente para tentar monitorar e fazer um estudo de caso sobre espécies, de espécies diferentes, seja de fauna, de flora, da biodiversidade como um todo. Então, acho que a antropologia tem dado essa abertura de a gente poder dar uma pequena assessoria sobre essas mudanças climáticas, sobre crise que a gente está passando no momento. Obrigado, Franci. É, eu vou fazer uma outra pergunta que acho que é inspirada um pouco pelo que a Franz falou sobre, e também pelo que... O Cleiton falou sobre esse desafio de tornar menos abstrato. Né, foi uma coisa que eu ouvi o Cleiton falando. Uma forma de levar essa informação a quem está sendo impactado diretamente, como disse a França. Como somos aqui, de alguma forma, é, comunicadores, né, tanto os jornalistas como os antropólogos falam, né, comunicam, eu queria saber um pouco o que vocês pensam sobre representação da mudança climática. Ela vem através de uma história, ela vem através de uma visualização de dados. Como vocês têm visto... É, representações efetivas desse problema é através de um mapa é, temos outras representações francis por exemplo né artísticas eu acho que essa é a minha pergunta a gente pode seguir um pouco esse formato de passando por cada um de vocês começa com a laura que trabalha muito com visualização de dados eu sempre sou fã de visualização de dados para esse tema, porque eu acho que é muito efetivo, as pessoas podem olhar para os dados, sentir a representação quase artística do, do sentimento que os dados contêm, da realidade que os dados contêm, e tirar uma conclusão pessoal dessa visualização. Não é só um, a comunicação tipo, é assim, é uma abertura para a pessoa tentar interpretar para si mesmo, e desse jeito, acho que muitas pessoas que poderiam não acreditar nos dados, chegam a acreditar no que estão olhando, no que eles mesmos podem analisar, olhando para um mapa, uma visualização ou uma representação um, gráfica, né? Leiton, como é o trabalho de vocês na Grist? Tem muita visualização de dados? Como é? Sim, nós usamos uma variedade de formatos. Eu acho que parte do objetivo ali é alcançar uma variedade de públicos, de audiências. Eu acho que muitas pessoas gostam da visualização de dados e têm a ter essa visualização, essa representação visual, essa experiência visual, porque e tem pessoas que adoram passar tempo com uh, textos de milhares de palavras e, e, e então a gente mesmo numa rodada de redes sociais, talvez haja uma outra, um outro público que precisam de todas as palavras e também querem representar tudo num quadradinho de 400 por 400 pixels. Então, talvez algumas plateias prefiram isso também. Então, eu acho que a questão para nós, que a pergunta que a gente acaba formulando, é como que a gente se assegura de que você está fazendo essa combinação, esse matchmaking? Como que você se assegura de que está encontrando as pessoas onde elas estão, criando o um tipo de contexto que uh, repercuta bem com elas, que elas se, com que elas se identifiquem e tenham em suas mãos? Eu acho que não temos todas as, as respostas, mas é uma, eu acho que a gente já está trabalhando ativamente nisso. Ótimo, obrigado. não Conta para a gente um pouquinho como você vê a linguagem que representa esse problema da mudança climática atualmente? Eu acho que são do, duas coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é você visualizar, né? Essas construções de imagens. É, ao mesmo tempo é assustador, né? Porque eu acho que é uma, é, uma, é uma técnica muito útil, porque aí você consegue fazer uma comparação de muitos anos anteriores e do momento atual, né? Você consegue ver através do mapa como que as coisas vão ficando miudinhas, né? A questão do desmatamento, onde tem a parte ainda tem a floresta, então a comparação ela é essencial para a gente fazer o monitoramento do do desmatamento, né? Acho que é uma ferramenta muito importante. É isso no mundo da, da ocidental. Voltando para as comunidades indígenas, é, lá é o outro contexto, né? Porque a gente não tem acesso à internet, a gente não tem acesso ao computador. Então, o que a gente se depara nessas imagens, é através do jornal nacional e através do, do olhar mesmo, né? Da, você consegue ver a sua paisagem, a sua natureza com os olhos, mas você sente o impacto, né? eu acho que isso é uma diferença, você sente é, que há essas mudanças e você consegue visualizar através da, do mapa, que é uma ferramenta muito grande, no caso ela te proporciona outro olhar. né? É, no Rio Negro, no caso, é um território muito grande, é muito complexo, mas no mapa ela é bem pequenininha, né? Então é uma coisa você ver, olhar no mapa e, na verdade, ela é uma extensão que você não faz ideia, como o mapa é, tem esse outro olhar, né? Às vezes você vê, nossa, é tão pequenininha uma terra indígena né? através do mapa, mas, ao mesmo tempo, ela te dá essa visão do seu território, ou território de vários povos diferentes. Acho que uma coisa de dados que é muito importante, que é uma ferramenta essencial, justamente para a garantia desses direitos nossos. Então, acho que estão de parabéns professores, pesquisadores, atuantes né, nessas coletas de dados. E precisamos também incluir né, jovens indígenas nessas pesquisas científicas, né? abrir uma porta para ter indígenas dentro dessas formações que terá uma contribuição, um olhar muito diferenciado. Né? Então, acho que é, é incrível né? ter essa ferramenta que estamos no momento que precisamos dessas pessoas, desses pesquisadores, para nos, é, de alguma forma, guiar né? nessa construção e nesse pensar de que forma né, é, ajudar os povos indígenas a monitorar seus territórios? Obrigado, Fran. Nesse aspecto, eu penso muito sobre essa, essa disponibilidade de dados que hoje temos. Né? Existem muitos satélites, imagens de satélites que jornalistas estão usando para fazer. Né? É, mas o que está que, que faltando de dados? Eu sei que é uma pergunta muito ampla né, para ser respondido, mas é, será que a gente pode imaginar algum algum nível de dado que nos ajudaria? Vocês trabalham com satélites, mas quais quais seriam alguns dos das vacunas que existem nessa, quando comunicar a mudança climática? É, eu me lembro, para ajudar aqui um pouco na discussão, eu me lembro que, inspirado pela França, lembrei disso, na verdade, que tem uma pesquisa ali naquela região, no Rio Tiquié, que também fica no Alto Rio Negro, que é, pesquisadores indígenas trabalharam por oito anos coletando informação sobre a, a, o está, a percepção climática que eles tinham. Se o rio estava cheio, se chovia mais, se chovia menos, se isso influía na caça, se influía na, na, na, na pesca e assim por diante. E foi incrível o resultado, porque saiu um calendário, até recomendo aí quem quiser conhecer, fazer uma busca, chama Ciclos do Rio Tiqué, que é um calendário indígena que tinha uma uma precisão, né, uma granularidade do território que mostrava, assim, ao ponto de criar nomes novos para as estações. Eram estações móveis, não era o verão, não era o inverno, não era a primavera. Cada, dependendo da percepção climática, novas estações iam sendo criadas. Eu achei aquilo tão fantástico, porque é um conhecimento num nível granular enorme. Então, a gente vive num mundo em que tem essa, esse tipo de informação e tem as imagens de satélites. Então, eu estou curioso um pouco para saber... O que vocês imaginariam que poderia agregar em termos de informação a essa representação, a essa, essa a melhoria da informação sobre a mudança climática? Laura? Eu acho que você está chegando num tema que é a ética de colecionar certos dados, né? Tem áreas protegidas que não têm dados porque não tem muita presença de pesquisador e às vezes a presença do pesquisador não é o que é preciso nesse caso, né? Então... Acho que é bem interessante considerar uh, quais dados estão faltando, quais dados poderiam ser uh, poderiam ser uh, colecionados com aquele, aquele formato de ética, de respeito, talvez, um, que nem o calendário que você mencionou. Acho que o que a Franci falou de ter outros olhares, eh, além do olhar mais comum do, da satélite, seria... Só poderia somar mais a, a causa de proteger o meio ambiente, né? Isso pode ser também um pouquinho perigoso às vezes, no sentido de que a gente acaba entrando numa nova área, num novo território. Eu acho que se isso não for feito, se esses dados não forem coletados de modo responsável e ético, os, pe os pesquisadores correm o risco de, por exemplo, uh, delinear fronteiras de uma maneira que nunca foi articulada antes. Então, acho que o exemplo das estações é ótimo, porque se houver uma linguagem para descrever estações que não adiram a outra concepção, tradicional, as forças de concepção tradicional, que dano faz um, um pesquisador escolhendo uma dessas representações em detrimento da outra? Eu acho que podemos fazer várias dessas perguntas com relação ao espaço, ao tempo, Precisamos de colocar um drone, um satélite e, fazer, e, e formular perguntas em relação a desenhar mapas? O que, é que isso significa estabelecer essas fronteiras? Se essas formas, se essas bordas nunca foram delineadas, se essas fronteiras nunca foram delineadas, se fossem delineadas por espécies de árvore ou por estações, sei lá, eu acho que há um, todo um conjunto de questões éticas que temos que perguntar para a gente conseguir realmente estabelecer esse conjunto de dados. Que tipo de informação você acha que seria útil? Você falou sobre esses novos olhares. Nos conte um pouco das lacunas que você vê. Achei bastante interessante o Cleiton falar sobre o espaço e o tempo, né? Eu acho que nós, assim, como indígenas, a gente funciona um pouco nesse contexto de espaço e tempo, porque nós dependem, dependemos do, do tempo, né? É... Quando você falou sobre, sobre Tiquié, né? Eu acho que foi uma pesquisa bastante positiva né? para, os, para os 23 povos do Rio Negro, é, porque estava com essas mudanças climáticas, muita coisa mudou, né? A questão do tempo, porque a gente funciona um pouco com a natureza, né? É, a gente depende da. É, a gente seguir através do, de constelações, né? De estrelas, é como se fosse um calendário é um calendário indígena diferen, diferenciado. E a gente funciona de acordo com as constelações, né? Época da seca, quais frutas tem? Época da enchente, quais frutas tem? Que tipos de peixe tem na seca? Que tipo de peixe tem na enchente? Quando você pode fazer roça? Quando você pode fazer uma derrubada? Quando você vai colher a mandioca? Quando você vai colher certos tipos de fruta? Então, a gente tem esse calendário diferenciado, né? É, que é uma coisa que ela rege um pouco o cotidiano das comunidades, das pessoas. Então, quando há essas mudanças climáticas, interfere diretamente no dia a dia das pessoas. É, exemplo, claro, agora no mês de julho, é, teve uma enchente que nunca teve no Rio Negro, na qual teve muitas perdas de roças, de parentes porque foi uma coisa que não estava previsto, né? uma interferência é, através de, de desmatamento e chegou no Rio Negro, onde não há desmatamento, mas chegou esse impacto. Né? Então, eu acho que, em cima disso, a gente precisa trabalhar, colher dados para poder monitorar o que, que há de, de, de mudanças. Né? E o que, que a gente pode fazer? A gente pode recorrer aos pesquisadores a esses pesquisadores, a esses professores que estão aqui, porque precisamos de especialistas para ajudar a gente a entender o que, que a gente pode fazer, né? o que, que devemos fazer como povos indígenas do Rio Negro para justamente tentar fazer o equilíbrio, né? não do tempo e do espaço, mas de uma rotina das comunidades, porque acho que é uma interferência que vai diretamente nas comunidades indígenas. Então acho que tendo pesquisadores que podem nos orientar a ter dados que podem de alguma forma ser útil nas construções de é, que tem um programa chamado PGTA, né, de plano gesto, plano de gestão territorial das terras indígenas, né, que está sendo construído. Então a gente precisa de dados para coloca dentro desses planos de gestão. né? Então, eu acho que é importante. Alguém gostaria de comentar? É, Clayton? também, você gostaria de comentar alguma coisa? Se vocês também fiquem à vontade para comentar no que Franci ou qualquer um de vocês comenta. É, eu, eu, eu fiquei inspirado ouvindo vocês sobre a questão do monitoramento né? e, e ligar a questão do monitoramento com a transparência. Porque que também eu pensei sobre isso. Nesse momento, quando tá todo mundo lá na COP, né, lá na Escócia, muitas promessas foram feitas. Ah, vamos cortar o desmatamento nos próximos nove anos, vamos reduzir as emissões em 30%, o que traz um desafio, né, uma, na verdade, uma missão para nós, comunicadores, né, como transparentar o que realmente está sendo feito. Está sendo feito o, o, o que foi prometido? É... O Brasil tem um até uma certa tradição em monitorar o desmatamento, né? mas é, como vocês veem a partir desses de um, desafios que são de longo prazo, né? o Acordo de Paris, por exemplo, tem metas para os próximos 30 anos, o que significa monitorar informações e dados pelos próximos 30 anos. Como vocês veem o papel do jornalista, do comunicador, para ajudar na transparência, da, né, do cumprimento de metas tão ambiciosas? Como ah, é, eu acho que o papel do comunicador, do jornalista, é manter o interesse do público, mais além do que quando acabar algum evento como, como a reunião dos líderes do mundo para fazer essas metas, e manter o, o sinal de, de atenção, para continuar tendo atenção para esses assuntos e continuar um, tentando manter que que as autoridades sejam responsáveis pelo que prometeram. Então, se os comunicadores e os jornalistas não descobrir, não não falar o que está acontecendo, então o público não tem como saber se as promessas estão sendo cumpridas ou não. Então, é o papel do comunicador fazer isso e trazer a luz para o que está acontecendo na realidade. Hum. Falei, então. Nos Estados Unidos, é, temos aí também um... um... Grandes desafios, né? A transição energética, como está sendo dito, né? muitas promessas climáticas feitas nesse momento, nesses grandes planos de transição que é, estão sendo anunciados aí pelo novo presidente Joe Biden. Alguma, algum comentário sobre isso? Uma relação entre essa transparência e necessidade de monitoramento? Sim, eu acho que é um conjunto de perguntas fabulosas e que definem o nosso trabalho enquanto comunicadores. Eu acho que, para mim, o conjunto de perguntas uh, se resume a algumas dimensões. Acho que há a dimensão de uma escala espacial que pergunta... Ok, isso que a gente ouviu falar dos líderes federais ou dos diplomatas internacionais. Aqui estão os compromissos feitos, mas quando buscamos responsabilização esse, para esses compromissos e realmente cortar essa redu, reduzir as emissões, etc. Aonde, até que ponto podemos realmente distinguir entre um ator subnacional e as ações de um município e as ações de um país? É muito difícil fazer isso, até para os governadores é difícil fazer isso. E é muito difícil para pesquisadores e jornalistas, porque com frequência os conjuntos de dados são inerentemente pegajosos, e a gente dif é difícil botar as nossas mãos ali. Então, há essa pergunta principal sobre uh, escalas espaciais, porque se a gente não conseguir lidar com a escala das reduções das emissões que é necessária para chegarmos até esse futuro que imaginamos, que é muito mais desejável do que esse em que estamos, eu não imagino o que significaria iria uh, achar um caminho no sentido desse futuro. Então, a questão das escalas espaciais, eu acho que é um conjunto de perguntas extremamente importante para mim. E eu acho que também há é um outro conjunto de questões e perguntas que está inerente nesse lado, nessa questão, que tem a ver com o contexto local. Eu acho que... Bom, os Estados Unidos podem fazer uma grande alegação de a nível internacional, vimos esse acordo entre os Estados Unidos e a China ontem, né? e muitas grandes palavras estão naquele documento. Mas, na prática, é realmente difícil jurar uh, essas coisas com base na, porque nas experiências e nas injustiças cometidas em cada lugar. Porque, então, sem falar nas emissões, na responsabilização no sentido quantitativo, eu acho que há uma vasta linha de, de perguntas a ser seguidas. Eu acho que é uma responsabilidade dos comunicadores tentar uh, incluir experiências locais e um contexto regional com as proclamações e declarações que estão surgindo a partir, como resultado desses encontros internacionais. Obrigado, considerações. Pensando nisso, Francis, você. É... Como você avalia esse momento de comunicação, dessas metas? Você chegou a avaliar com, com seus pares, digamos, nas comunidades, como essa informação da COP chegou até lá? Suas considerações sobre esse desafio né, de comunicar bem esses, essas metas? É, a gente acabou de, de ver a realização do COP26, né, onde foram feitos vários acordos, é, mas, infelizmente, nesses né, acordos não são postos em prática. Né? Eu acho que isso é o mais desafiador, né? ter vários parentes aí é, falando, é, reivindicando, levando as demandas, colocando os, os problemas, é, os crimes que são cometidos, né? então, levando o um contexto geral de luta sobre isso. É, e, muitas das vezes, esses acordos, não são implementados, né? Principalmente aqui no Brasil para a gente, né? É, seria muito bom se o governo brasileiro pudesse implementar esses acordos que foram feitos, né? Que foram firmados nesse COP26. E o mais desafiador ainda é que além desses acordos serem firmados, é não, acho que não não é preparado, não são preparados para estar direcionado aos povos indígenas, né? É, ser Ser é mais fácil que cada estado pudesse implementar nos seus estados, né? porque tem um tem um mapeamento né, de quantos povos tem em cada estado, e isso facilitaria esse trabalho de implementação desses acordos. Mas, infelizmente, isso não existe. É, e se existir, há uma burocracia enorme para acessar o recurso. Né? Abre o edital e edital tem vários várias burocracias, então a gente não consegue ter acesso a esses recursos que são dito, direcionado aos povos indígenas, então acho que o desafio está na implementação desses acordos, né? É, alguns conseguem ter acesso, mas a maioria fica nessa questão de luta, de luta, e a gente é claramente, a gente está nessa questão de pro, proteger a floresta. No caso, do Rio Negro é uma região, é um território que tem a floresta do jeito que estava, né? imensa, enorme, sem desmatamento, mas a gente não tem acesso a, a nenhum recurso. Né? É, por mais que a gente seja protetores é, dessa, da floresta, mas a gente não consegue ter acesso ao financiamento é nesse caso, então, acho que o desafio é acesso né, a esses financiamentos. Sim, e uma das, uma das questões realmente da, da COP foi né, uma crítica à, à falta, à compromisso real de, de financiamento climático, né? e como isso reflete na questão da, da justiça climática, ou seja, né, sempre, sempre como vimos na pandemia, quem são os, os mais vulneráveis sofrem mais, e na mudança climática não, não deixa de ser diferente. É, eu e falando, em transparência, gente, falando em transparência, a gente recebeu uma, uma pergunta aqui da Fernanda Campagnucci, que é uma verdadeira campeã da transparência, trabalhando aí, o Fernanda, que está nos assistindo, ela mandou uma pergunta para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 que represente corretamente esses, esses impactos. Ah, eu acho que é difícil pensar de que forma seria melhor, né, melhor solução para fazer essa demonstração, né, porque a gente, assim, no caso, eu digo me referindo aos mais velhos da minha da minha terra indígena. Eles não conseguiriam entender essa dimensão, essa linguagem técnica usada para representar esses desmatamentos, né? Ou seja, lá, outra, outra, outra, outra situação, né? É, mas acho que, assim, usando uma, uma coisa, uma linguagem que eles saibam entender, vamos supor, o campo de futebol, né? eles sabem que é o campo de futebol já, já é uma coisa grande, né? Então, acho que é só um exemplo claro assim, de entendimento. É, meu, eu levei meu pai para o sul e ele ficou muito assustado em ver vários... Não é desmatamento, já é uma coisa daquela região. Ou então passamos perto onde tinha soja e o tamanho já é assustador para ele, né? então, no retorno, ele ficou contando para pro outros velhos, aí ele falava que havia um desmatamento muito grande, vamos supor, não, o desmatamento era o quê? Cinco campos de futebol, não, era nove campos de futebol, que a gente não vê para outro lado. né? Então, acho que são uma é uma linguagem que ele conseguiu usar para explicar para outros velhos da comunidade essa dimensão do desmatamento que é onde há essa produção de soja, de milho, de outras de outras coisas, né? Então acho que, mas indo para o mundo indígena, de que qual seria a linguagem usada para para eles entenderem essa dimensão toda do desmatamento, de poluição de rios? É, buscar o um meio, né? uma linguagem que seja acessível para povos indígenas, né? mas eu acho que é, usando uma linguagem simples que dê para a gente ter uma noção do que, que é isso, eu acho que isso é, é importante, mas, eu, eu, mas é desafiador, né? porque eu acho que não, não tem como é, fazer né? para usar, acho que não tem um método para fazer isso, então a gente vai, de alguma forma, se adaptando a essas produções e a gente que está nesse mundo acadêmico, que já consegue é, entender isso, a gente tenta, de alguma forma, traduzir na língua indígena, para eles entenderem é, esses mapas né, que são construídos. Francia, eu, eu vou continuar contigo. Eu, infelizmente, não li a, a sua tese, mas eu eu pesquisei e vi que você fez uma tese que falava muito sobre né, o conhecimento é, Baniwa e daquela região do Rio Negro é, como uma representação do mundo. É, e foi muito interessante também, durante esse período da pandemia, ver é, representações artísticas de, da pandemia. Tem um, acredito que você talvez conheça o Jaime Diacara, que é um artista indígena que está em, em Manaus, e ele pintou durante toda a pandemia representações do que era o vírus, o que era o, né, o coronavírus, o que era a doença, o covid e, e muitas vezes né, aqui dentro meu, das minhas leituras eu via que era uma, uma visão muito global assim como se o mundo estivesse doente né? o, o outro líder indígena o Copenal a fala muito sobre isso né que a, a, a ganância pelo ouro né que a, a mineração ilegal que se expande tanto é, nesse momento na Amazônia, é um sinal de uma doença, né? como se tirar o ouro fosse tirar um pus da terra. Né? O ouro ele tem que ficar ali. Então, me, me, me inspira essa pergunta, Franci Como, como essa, esses outros mitos, não vou chamar de mitos porque não são, né? esses outros conhecimentos né é, ajudam a representar um problema global como é a mudança climática? Você vê alguma coisa nesse sentido? É... Eu sempre digo que dentro das, nossas, dentro das nossas narrativas, sempre há uma explicação para tudo, né? É, até porque, assim, é, há uma explicação para isso. Eu acompanhei um pouco também dos trabalhos do Jaime, que é um excelente artista, né? Indígena, um parente, um parente dessa ano. E. Assim, o que você falou sobre ouro, sobre essa questão do, do, da poluição, da mineração? Porque assim, dentro das nossas narrativas, sempre há o surgimento desses momentos. Né? No caso, para a gente, segundo as nossas narrativas, o ouro é um cocô de um ser, que é chamado kuai, e e que é uma coisa ruim, né? É, que há por trás disso, a ganância, o dinheiro. Então, se ela veio de uma parte de um corpo de um ser que é ruim, então já vem essa coisa de morte, de doenças, porque surgiu de uma pessoa não tão bem, né? Então, há uma explicação para isso, é o que você falou, né? o que veio era para estar aí, né? não pode ser tocada. É... Assim como a doença, né? A doença há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás já era previsto pelos nossos pajés, né? E hoje, quando você senta para conversar com os mais velhos da comunidade, eles conseguem, de alguma forma, puxar na memória essas falas, esses relatos, dizendo, não, o seu avô naquela época já havia... Previsto de que essa doença aconteceria e hoje está acontecendo, então já tinha sido visto, né? É através de outros cosmos, através de sonho, através é, do uso do paricá, né? Na, no momento de cura ou de proteção, eles conseguem ver o futuro, né? Então acho que é uma doença que justamente saiu dessas extrações de minérios, né? De ouro. É, de outras coisas. Então, é uma coisa ruim que a partir do, da, da retirada de, de um, do ouro, ela coloca para fora doenças que a gente chama doenças do mundo, né? doenças que vem a partir do vento. Além de outras coisas também que o capitalismo acaba também fazendo. Né? Então, é... E no final da tarde, às vezes, quando você conversa com os mais velhos, eles conseguem ouvir a voz da, do tempo, né? da natureza, dos sinais que a natureza, que o mundo dá sobre esses momentos de, de tristeza, de perdas, é, sinais que alguém morreu, que o espírito está retornando para casa de morte, né, de cada povo. Então eles conseguem perceber essa linguagem, né? Então eu acho que é, dentro da minha dissertação eu trago um pouco a partir do momento que o mundo era pequeno, a partir do momento de todo o processo de transformação da humanidade até no momento atual, né? Então para entender justamente essas transformações, né? E que nada foi feito por acaso, tudo foi pensado. É, para gente hoje, né? Se temos um território, se temos florestas, se temos seres invisíveis, se temos lugares sagrados, se temos rituais, se temos é, clãs diferentes, povos diferentes, tudo foi pensado ao longo de todo o processo, né? É, não é por acaso que as mulheres menstruam hoje, é porque dentro do processo de transformação das narrativas aconteceu esse processo. Então há uma explicação para tudo. Se eu digo para tudo é porque há essa explicação sobre mudanças climáticas, é porque que tem pessoas gananciosas, porque que tem pessoas que é, defende né, a causa indígena e porque que tem outras que sempre pensa no capitalismo. Então há esses processos de transformações, né? Às vezes eu faço a pergunta para o meu pai por que que existem pessoas ruins, né? Por que que existem outras coisas? Aí ele sempre responde, não, era para acontecer. Porque o, o Deus nosso, que é o Yampirícuri, já deixa as escolhas para a pessoa, para ver se a pessoa vai ser uma pessoa honesta ou vai preferir seguir para outro caminho. Né? Então, porque o, o Deus que fez a gente, ele poderia muito bem criar todos para o um mundo igual para o mundo justo, né? Mas ele sempre deixa escolhas, então acho que tem essas tem esses momentos de transformações. É por isso que às vezes a gente diz, né, é, que os mais velhos poderiam ser ouvidos mais, né? Eles poderiam ser consultados mais para é, para entender o mundo, né? Principalmente quando se diz sobre mudanças climáticas os nossos avós, pais, têm muita a contribuir, né? justamente para a construção dessas informações. né? Obrigado, Francis. Obrigado Tamara, pelo, pela abertura em contar tá tudo isso para gente. E, e aqui também, isso traz uma, exatamente uma nova camada né, para a gente pensar sobre essas coisas. Que Eu acho que relaciona muito com o que o Clayton estava falando sobre a dimensão do tempo, né? como esses problemas complexos que a gente enfrenta hoje nos desafiam sobre o nosso conhecimento do tempo. E falando da nossa profissão, um jornalismo tão imediatista, eu acho que a questão passa a ser essa, como a gente lida com essas escalas de tempo de uma forma distinta. É, convido o público a, a enviar perguntas, né o debate ainda tem aí um pouquinho de tempo para a gente ouvir as perguntas de vocês. E eu... É... Ah, estão chegando algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É... Uma pergunta é, diz respeito a essa, essa questão da justiça climática e a, e a disponibilidade de dados ou informação. Vocês veem mais lacunas nos países em desenvolvimento, em né, qual, por exemplo, o Brasil se incluiria? Falta mais informação, é, ou a falta de informação influi nessa questão da justiça climática, por exemplo? onde um vocês gostariam de comentar, Laura Cleiton? Eu posso comentar um pouco, quando eu comecei a trabalhar com dados de desmatamento da Amazônia, eu fiquei surpresa que tem esse sistema de monitoreamento e tem bastantes dados no Brasil, na verdade, comparado com Estados Unidos, acho que Estados Unidos não tem uma cultura de monitoreamento de desmatamento e fogo né, em nossas áreas naturais, né? Então, acho que a divisão não é sempre países em, desenvolv em desenvolvimento ou não em desenvolvimento, mas um, eu acho que o Brasil em particular tem, tem uma cultura e uma prática de monitoramento que sempre pode ser melhorada, né, mas que é muito boa na atualidade. Yeah, it's, it's really true. And, and, uh, Sim, isso know, é verdade. Eu um acho, problema, na verdade, é uma... Pergunta tão fascinante. Essa questão é muito fascinante: será que há uma lacuna de dados em qualquer lugar do mundo? E será que essa falta de dados resulta em inação, inatividade? Existe isso de injustiça climática? O que me vem à mente imediatamente, provavelmente, é a resposta: é sim. Se a gente não consegue dar um nome a alguma coisa, é difícil confirmar isso. Então, certamente, mas eu me encorajo muitas vezes pela disponibilidade de conjuntos de dados proxy que estão por aí, porque talvez a gente não conheça, mas todas as perguntas... Talvez a gente não conheça a resposta para todas as perguntas com a granularidade que pretende responder. Mas mesmo no caso de fluxos financeiros, de fundos ou de uma nação para outras a pegar digitais a fingerprints a uh, digitais uh, impressões digitais de injustiça por exemplo eu fico pensando o que a gente chama da lacuna da adaptação muito da finança uh, climática as finanças climáticas entram em projetos de mitigação etc então e é verdade Muitos lugares do mundo, quando a gente faz perguntas, mesmo a nível de continente, por exemplo, você se dá conta de que não é verdade. Na, enfim, em, em alguns estados, por exemplo, na Oceania, em alguns uh, países que são ilhas, a gente vê poucas finanças públicas indo para adaptação e mitigação, que não é válido para os outros lugares do mundo, que entram numa escala mais continental. Mas o que isso nos diz. É que, claro, está acontecendo, porque a necessidade está ali, porque, o, a, a, na verdade, a, o, a elevação do nível do mar já está afetando essas comunidades no sul do Pacífico, etc. Então, é, aí é que há essa, essa lacuna de adaptação. Então, eu acho que a resposta à pergunta é, sim, há uma, a falta de disponibilidade de dados, implica numa uma falta de ação. E, ao mesmo tempo, se a gente olhar pela lente disso e olhar outros conjuntos de dados que talvez uh, possam servir como proxy para o nosso questionamento inicial, talvez a gente consiga seguir no sentido de um entendimento, de uma ação potencial, mesmo quando há muitas caixas pretas e sombras. Muito obrigado. obrigado. É uma pergunta que se relaciona com isso, eu, eu creio, tem tudo a ver com o que a gente está é, discutindo desde o início aqui. Vou, vou endereçar a Franci, e depois vocês podem comentar também. A pergunta da Esther Oliveira. Ela comenta que ela percebeu que as falas aqui no nosso painel trazem pelo menos dois sentidos para os dados: um é enquanto a informação consolidada, né, que sejam mapas, gráficos e índices, mas também traz uma concepção de dados como uma observação empírica como ressaltou a França. Como abordar esses diferentes, essas diferentes camadas de dados, evitando estabelecer uma hierarquia entre conhecimento científico ocidental e a relação aos conhecimentos tradicionais? Acho que a França, certamente, com, pela trajetória de, de chegar no museu né, recentemente, pode nos contar um pouco sobre isso. Desafiador. Muito challenging. É, acho que são coisas que podem ser construídas ao longo desse processo, né, da, é, pensar em coletivo, pensar junto com as organizações indígenas. Hoje, hoje, aqui no Brasil, temos organizações indígenas a nível regional, estadual e nacional. Né? Então, acho que é, entrar em parceria com essas instituições e ver de que forma né, fazer esse trabalho coletivo, porque acho que é de suma importância ter dados, né, ter olhares indígenas é, inseridos nessas formações de construção de dados, de, de mapas, é, fazer uma consulta né, com, com as comunidades indígenas, porque acho que fazer o um trabalho de coleta de dados, coleta de informações, é, ouvindo... Eu, eu creio que há uma construção muito rica de informações, né? Até para ajudar a pensar sobre, é, vamos supor, sobre mudança do tempo, né? o que, que os mais velhos têm a dizer sobre mudança do tempo, né? Seja verão, inverno, por mais que isso não faz parte do nosso mundo, mas a gente consegue fazer uma tradução para uma linguagem que seja acessível, né? Então, eu acho que é esse processo de de construção, é sempre essencial fazer uma consulta para as comunidades indígenas. Eu acredito que essa questão de consulta seria legal fazer com todos os povos aqui do Brasil, né? mas, infelizmente, não temos ainda isso. Tem uma parte que, são, é, que tem, né? porque para fazer pesquisa precisa de recurso, né? Eu acho que é um dos desafios também, é, porque até o Brasil é muito grande, e, mas eu acho que há se pensar nessas possibilidades de entrar em parceria com essas organizações indígenas para construção de dados. Né? É... Acho que assim, nessa questão de, de, de muito técnico desse outro lado não é uma coisa que eu domino tanto, né? porque é uma, é, é, uma outra, é uma outra história, uma outra camada de conhecimento. É, agora, se me dissesse assim, como que a gente vai para a Roça, Fran, como que a gente faz isso, eu tenho certeza que eu estaria dando uma coisa muito detalhada, né? De, eu, acho que, eu acho que você está sendo isso. modesta, Fran, porque eu, realmente eu, a cada fala sua aqui eu estou me inspirando cada vez mais. Estou pensando aqui, principalmente, num trabalho, aqui um... Um, uma pequena adendo eu e a Laura, a gente trabalhou muito juntos em projetos, e uma das coisas que a gente sempre tentou fazer é essa mistura entre camadas de dados e camadas de histórias. né Já que a, a Esther fez a pergunta falou em camadas, né? como é que você combina né? uma coleção de histórias, que poderia ser uma coleção né de relatos orais, de informação dos anciãos sobre o tempo, com camadas de dados científicos, com satélites? A gente conversou muito já sobre isso, não é, Laura? como quando um os seus pensamentos sobre como combinar camadas, é, vamos dizer, qualitativas e quantitativas, alguma coisa nesse sentido? Sim, assim, no meu caso, assim, quando começo a pensar nessa possibilidade de ter essa ferramenta de, de coleta de dados e dados, assim, o que vem na minha cabeça não são nem não, não são nem linhas de dados de, de construção de mapa, o que vejo em mente é é Quantas espécies tem, quantos tipos de, de. Não sei o que mais, quantos tipos. Fazer o um monitoramento mesmo do que tem no território, né? Porque acho que dá para usar essas ferramentas para outras coisas, sabe? De é, quantas espécies de madeira de lei, sabe? Assim, quantas espécies de, de animais tem, quantos lugares sagrados tem, quais são os nomes. É, ou então destinado só roça, né? uma coisa que que eu gosto. Roça, quantos tipo, quantas espécies de maniva, quantas frutas estão plantadas numa numa roça? Então, acho que é uma ferramenta que a gente pode usar em vários âmbitos, sabe? De estudos e de pesquisa. E principalmente para também, sabe, monitorar o desmatamento. É, ou então, lugares de, de mineração, acho que é o ponto... É importante, né, fazer mapeamento desses lugares. Né? Eu acho que usar essas ferramentas é, ou coletas de dados para monitorar o território mesmo, né? Então acho que é, acho que a gente a pergunta seria de que forma vocês podem nos orientar, né, é, a usar, né, ou a ajudar vocês nessa nesse pensar, né, da desse mundo, desse novo mundo de tecnologia, é, de que forma a gente pode contribuir né, com vocês que são comunicadores, jornalistas, é, que vocês têm um papel fundamental nos, ao nos orientar em né, no, no determinados assuntos é, ou temas. Né, porque acho que a gente está aí para contribuir nessa questão né, do trazer o nosso conhecimento e vocês vêm com uma orientação, é, o que, que a gente pode fazer né, para ajudar vocês a pensar? Ou então, a gente, no, no caso, a gente se, fica disponível para ser agente né, de, de coleta de dados, porque a gente mora nas comunidades, né, a gente conhece a região, a gente conhece as comunidades, né, a gente se torna porta-voz no mundo indígena, nessas coletas de dados. Mas se for pensar, Fran, o que que você quer fazer? Eu iria logo sobre frutas, né? Conhecimento frutas. Do, do conhecimento do território. Conhecimento onde fica perto de açaí, onde fica o outro, onde fica outro. Eu logo usaria para fazer o mapeamento do, do que tem naquele território. Deixa, deixa eu levar sua pergunta então aqui para a Laura e para o Cleiton. Como é que vocês veem essa integração com, que, que inspira vocês a ouvir essa pergunta da, da Franci? Eu só quero falar aqui, acho que com certeza é necessário fazer uma colaboração na coleta de dados, tem, tem muita evidência de como isso torna um, uma história mais real, mais, mais impactante, né? Não só pegar os dados e depois construir uma narrativa, construir a narrativa junto com as pessoas que são diretamente afetadas pel, pela situação, né? A gente tava, falou de dados qualitativos, dados quantitativos, né? Uh, misturar esses dados e tentar perceber o que, que é importante para as pessoas impactadas pelo que estamos falando é, é, é muito importante, eu acho. Eu acho que eu só acrescentaria que é a única coisa responsável a ser feita, talvez do ponto de vista ético, mas eu acho que instrumentalmente, por exemplo, como jornalista, você tem que estar interessado em se comunicar o mais eficientemente possível, eu acho que não haja uma hierarquia de métodos aqui, mas o ato responsável da comunicação é oferecer a história completa. E oferecendo a história completa implica, oferecer a história completa implica usar todo o kit de ferramentas que você tem disponível. Então, há essa prerrogativa nessa questão de que quando você, você faz... Fa, o entendimento hierárquico de métodos, o que, que vai aonde, o que, que fica em cima da pirâmide, etc., mas eu acho que eu rejeito essa prerrogativa, porque a gente, se a gente se concentrar no, no, no objetivo, na meta de fazer uma história, contar uma história responsável e uma, com uma comunicação eficiente, e o que, que isso envolve... Eu acho que é o desejo de usar as ferramentas apropriadas para o trabalho, que talvez sejam diferentes em cada caso, mas se a gente se concentrar nessa meta de ter uma comunicação efetiva e, e atingir a audiência com essa pergunta, entender bem a nossa audiência e o nosso público e a maneira pela qual esse público vai se encaixar com o seu material, daí os métodos que você vai usar para contar a sua história e comunicar os seus dados podem variar? Mas, talvez, mas você não vai ficar pensando neles de forma hierárquica, e sim em termos de estrutura comunicativa, e que melhor, que melhor serve a sua, a sua narrativa para cumprir com o seu objetivo. E, e eu não sei se, se a Laura falou de forma intencional, mas saiu, saiu uma palavra muito bonita, você falou colheita de dados, eu achei que já ficou como uma coisa bonita para o nosso painel. Desde uma coleta de É dados. meu portunhol ali, <risos> invadindo o meu falar. Eu não queria não queria destacar, a Laura estudou um montão aqui na USP, né? aprendeu esse português perfeito, mas saiu aí uma colheita de dados que ficou poético, então vamos trabalhar na colheita de dados. É, tem uma pergunta do, do nosso colega aqui da Escola de Dados, o Adriano Delisari, que ao ouvir essa, essas últimas intervenções sobre a necessidade de um mapeamento comunitário, né, de identificar o território com grande granularidade, se existe algum risco nisso. Pode existir um risco, a gente falou sobre a ética na, na, na coleta de dados, mas existe algum risco em fazer esses mapeamentos muito detalhados que poderiam, em última instância, né, jogar contra as populações locais ou causar mais danos ao meio ambiente? Existe algum risco nessa, nessa cartografia tão detalhada? França, você vê algum risco? Acredito que se há um, porque para se fazer uma, que nem a Lara falou, uma colheita né, de dados, tem que ser uma coisa muito bem pensado, né. É, vamos fazer a coleta de dados para quê? Qual é a finalidade? A finalidade desse trabalho, né? Ela vai ser útil para quê? Estamos fazendo esse trabalho para quê, né? Qual é o objetivo desse trabalho? Então, acho que antes de fazer esse trabalho, tem, um, tem um, um, um trabalho por trás disso, né? Qual é o nosso interesse em fazer esse trabalho? Então, acho que a partir do momento que há uma demanda, há um problema, então, a partir desse problema, a gente vai pensar de que forma, no que, que a gente quer colher, né? Quais os dados... É, nos interessa para fazer esse trabalho. Né? Então, acho que é, todo trabalho pensado, construído em coletivo, é um trabalho que tem é, a dar certo né? para a construção, é, e, e, acho que construção, acho que é, coleta de dados sempre dá um, dá um resultado bastante positivo, né? porque a ideia é ter dados. A ideia é ter dados na, na, na mão e dizer, não, está aqui o resultado e a gente quer fazer isso com, com, essa, com essa produção, no caso. né? Então, acho que é, sempre há uma coisa boa né? que vai sair, ou, entram, ou então um texto, uma narrativa, é, dados, né? que a Laura falou, qualitativa, né? É, tem todas tem toda tem uma linguagem né na, na, nessa área de, de jornalística é, é o nome já é difícil né então sempre há uma intenção por trás de tudo isso né então acho que é uma coisa muito clara no Rio Negro na terra indígena do Rio Negro quando se pensou nessas, nessa nessa produção do, do, do PGTA né é, foi feito um projeto muito grande, é, isso foi pensado com os 23 povos do Rio Negro, é, foram escolhidos bolsistas né, para in integrar a esse trabalho, foi incluído é, organizações indígenas e junto cada... Cada região fez um trabalho de levantamento de dados. Quantas pessoas tinha, quantas roças cada família tem, quais são os lugares, quais são os nomes. Então, se construiu um documento sobre o território do Alto Rio Negro. Então, saiu no final o um livro com todas as informações daquela região. Então, se pensou, se construiu em coletivamente e o resultado é hoje um grande livro que tem todas as informações sobre, sobre os 23 povos Então, acho que quando você tem um objetivo, sempre dá certo. né Então, acho que a prova é porque teve uma intenção boa. né Acho que quando é. você pensa algo bom, sempre tem um resultado positivo. Falando em design de pesquisa, está aí a França botando uma, a ética em primeiro lugar. Né? E... e... E pensando né, no, no risco que os dados nos trazem, é impossível não pensar nas redes sociais, né? Recentemente a gente tem falado dos riscos que o Facebook nos traz para as crianças, né? um tema que está forte nos Estados Unidos, quente nos Estados Unidos nesse momento. Houve muita discussão sobre a época das eleições, né? A questão das, da privacidade, a manipulação de algoritmos para mostrar informação, desinformação, né? Mas vamos inverter um pouco esse nosso risco. Tem alguma coisa que os dados das redes sociais, essa massa de dados que é gerada pelo Twitter, o Facebook, pode ajudar na comunicação da crise climática? Clayton, começamos com você e depois eu passo para a Laura. Sim, é uma pergunta fantástica, certamente os conjuntos de dados são perigosos se usados inadequadamente e eu iria até mais longe eu diria que provavelmente corremos o risco de entrar em território perigoso com qualquer conjunto de dados que a gente se depare porque isso no, na redes sociais nos governos por si porque a tendência é da pessoa de fato talvez glorificar ou uh, ou falar mal de alguns dados em relação a outras informações, se você extrapolar com base nas conclusões que você retira de algum conjunto de dados pequeno, quantitativo, e fizer grandes alegações com base nesses dados, eu acho que você está fazendo um desserviço. E o desserviço é inerente a esse tipo de, uh, de erro comunicativo. Então, eu acho que, tendo dito isso, dados climáticos, em geral, sofrem de um certo uma certa ambiguidade com frequência porque é difícil uh, uh, delimitar essas, esses conjuntos de dados geológicos meteorológicos com as pessoas com as experiências das pessoas a gente, então pra, mais concretamente falando eu diria que a pessoa também corre o risco na comunicação de dados de ser muito, muito se destacar demais da experiência humana ao comunicar esses dados, mesmo nos casos onde temos dados quantitativos amplos, mesmo porque os modelos climáticos são bem bons no momento, conseguimos fazer alegações bem impressionantes sobre o futuro e com uma resolução espacial mais alta, mais se, esse só for, se essas só forem as, nossas alega, as únicas alegações que estamos fazendo, ou se estivermos errando na interpretação desses modelos complexos, quando não estivermos fazendo serviço à ciência, não estaremos fazendo justiça com, os nossos, com a nossa audiência, estaremos literalmente comunicando mal. E, e, e isso é desinformação. Então, na verdade, a desinformação, para mim, é... Com, uma função menos das redes sociais e mais das conclusões inadequadas com base em qualquer conjunto de dados. Podia mais. Tem também o que a nos falou, a má intenção <risos> em desinformar, não, não necessariamente com dados, né? porque a capacidade de desinformar, como a gente viu recentemente, era uma técnica muito antiga, né? não dependia necessariamente de dados né, para se desinformar. Laura, você tem alguns pensamentos sobre o papel das mídias sociais e essa crise climática? Quando eu penso nessa pergunta, eu penso nos meus alunos, que muitas vezes têm dificuldade em trabalhar com dados, porque são comunicadores, são jornalistas, e muitas vezes não trabalharam com dados antes de chegar na minha aula, né? E eles gostam de comunicar essa experiência uh, humana através de entrevista, através de foto, de uh, se expressar pelo pela linguagem escrita, né? Aí às vezes os, os meios sociais uh, um, formam um caminho para eles ver como que os dados encaixam dentro dessas narrativas que eles já conhecem, já são talentosos para construir, né? Aí a oportunidade deles não só compartilhar, as narrativas de dados deles, mas também de ler e olhar para as experiências dos outros que também estão trabalhando com dados, sejam outras pessoas novas que estão expressando a situação ambiental na qual eles moram, ou sejam profissionais que estão utilizando os meios sociais para compartilhar uh, informação científica, eles conseguem se empolgar um pouquinho com isso, e eu acho que isso é um lado positivo um, dessa, dessas ferramentas que existem. Claro, tem lados negativos também, mas, que nem o Clayton e o Franci é, se a intenção é boa, dá para fazer coisas boas com esses dados também. Com certeza. É, e é né, um grande, uma grande é, empolgação, eu lembro quando surgiram as redes sociais, por essa capacidade também de fazer o né, um mapeamento coletivo, né, de você buscar informações de pessoas, a gente fez em um momento em um site ambiental aqui no Brasil, o um mapeamento coletivo de pessoas estavam falando sobre queimadas. Então, vejo por esse lado muito similar ao que você falou, Laura. A gente vai é, se aproximando do final, os últimos 10 minutos. Antes que eu peça para que vocês façam uma, uma consideração final, chegou aqui uma outra pergunta sobre como, porque houve uma discussão recente em jornais internacionais, quais seriam os melhores termos para definir o momento que nós estamos vivendo? É crise climática? É colapso climático? É emergência climática, a é mudança climática. Eu posso ajudar um pouco falando que a mudança climática ou a mudança do clima é um termo científico é, aceito, né? digamos assim, o painel internacional de mudanças climáticas, que é o órgão científico supremo que nos nos valida a informação científica sobre a mudança climática, usa mudança climática. A mudança climática é como um fato científico que está em curso, né? a mudança do clima. Agora, os outros talvez tenha um uso mais político. Talvez eu convide o Clayton a fazer uma consideração, e depois a gente faz as considerações finais. Sim, eu me, eu tenho muita dificuldade com essa pergunta, com essa questão, e eu acho que a gente precisa, uh, com certeza, ser cauteloso nessa questão, certamente nos Estados Unidos, porque com a, a mudança climática, todo porque é ver, no, o coronavírus também foi uma questão bem polêmica. Vimos a politização da ciência e mostrar o seu lado mais feio. E com relação à linguagem e à comunicação ativa, o que você faz em termos de parceria, eu acho que a resposta é... Eu acho que há uma abordagem que necessariamente tem algo a ver com encontrar com seu público aonde ele está, que não sugere que a pessoa deva dançar ao redor de um sujeito. Na verdade, tem, isso sugere que você, como comunicador, precisa ouvir, precisa entender porque eles têm as reações que têm a um dado uso da linguagem em seu nome. Então, será que a, e a razão pela qual eles estão tendo essa reação é porque eles se sentiram feridos por vocês de alguma forma? Então, eu acho que há uma abordagem que diz que isso aqui é uma, realmente uma oportunidade para o diálogo e, com frequência, uh, os passos errados na comunicação que cometemos são mal, uh, mal entendidos que temos, que tem a ver com uma experiência política mais com isso do que com um desacordo sobre a questão ou disco, discordar da questão. Eu não sou alguém necessariamente que acredita que se você mostra para uma pessoa o mesmo fato repetidamente, vai mudar, a, a, a desse, vai fazer eles mudar de ideia. Não, a gente já falou, né? A gente realmente quer saber mais. Então, eu acho que, para mim, a primeira abordagem tem a ver com diálogo e encontrar um território, um, um, um chão comum, digamos assim, com o qual a gente consiga se identificar. E a segunda seria uh, colocar um pouquinho a linguagem de lado e pensar que tal a gente não converse, converse sobre uma escolha de palavras, e sim vamos ver uma... Vamos olhar para uma foto ao mesmo tempo, todos juntos, ou uma visualização, e é isso que a gente está falando o tempo todo aqui. A gente não precisa usar a expressão mudança climática, se você simplesmente mostrar uma fotografia de uma seca de 100 anos, eu acho que há um poder comunicador na imagem que faz muito do nosso trabalho, da linguagem. Então, eu encorajaria os contadores de histórias em geral a pe a pensarem de forma mais criativa a respeito da maneira como estão relatando as suas histórias. Operações, acho que elas realmente nos mostram um caminho aí da, dessa intersecção que a gente pegou desde o início, né, de trabalhar com representações desse momento de crise. Acho que isso, em todo temos unanimidade que vivemos um momento de crise. É, então eu acho que, com essa com essa consideração, eu posso passar e pedir para que vocês é, pensem em é, uma consideração final, que nos deem uma consideração final nesses últimos cinco minutos, que vocês gostariam de deixar para o público como uma mensagem de é, é, de trabalhar com a informação, informação de qualidade, e claro, essa perspectiva do dado que é tão importante nessa conferência e a mudança climática. Há então, uma mensagem final. Começamos com você, Laura. Eu só gostaria de falar que não é preciso ter medo de se aprofundar nos dados, como comunicadores temos a responsabilidade, a, a, a responsabilidade de fazer isso e precisamos fazer isso da, do jeito mais ético possível, mais colaborador possível, mas sem se preocupar assim com, ah, os dados são uma coisa que é impossível entender, impossível se penetrar, é, é sempre... Um, uma coisa que eu vejo nos meus alunos, de novo, né, tipo, o medo aos dados, os dados como um, uma coisa que não pode uh, estar errada, mas os dados são humanos também, são feitos por humanos, então, uh, é isso, uh, colaborar e analisar sem medo os dados que temos. Obrigado, tá, bom Franci, como foi para você aqui nesse monte de jornalista? <risos> Deixa para gente. Ah, o mundo é muito complexo, né? Eu acho que vocês estão, cada um de vocês estão de parabéns, né, por realizar esse trabalho tão incrível, tão complexo também que é trabalhar com dados é uma grande responsabilidade, né? E ao mesmo tempo vocês são parceiros que podem estar aí para dizer não, o dado é isso, né? Alguém falar, dizer que não, não há desmatamento, mas aí vocês entram com essas informações e comprovam o contrário, então vocês, vocês se tornam uma ferramenta muito importante nesse mundo de dados, né? nesse mundo de construção é, de dados, de mapeamento, então a gente precisa né, desse mundo do, de, de comunicação, de jornalismo, porque é, um, é uma parceria, né um parceiro que temos para... É, para luta, né? Principalmente na questão de mudanças climáticas, do desmatamento, é, vocês acabam nos auxiliando e se tornando alguém muito importante, né? Porque é, comprovar um dado não é qualquer um que sai fazendo, né? Vocês são profissionais nessas áreas. Então vocês são grande parceiro do movimento indígena ou de qualquer povos que vão estar aí precisando desse apoio, desse auxílio, dessas orientações. Né? Então, obrigado por essa partilha, né? por esse momento incrível é, de poder ouvir é, a Laura e o Cleiton e você, Gustavo, nessa mediação da, dessa roda de conversa. Eu sempre digo e afirmo que muitas falas que eu faço... Eu não venho como antropóloga, né? eu venho muito mais como uma mulher indígena que vive numa comunidade indígena, que tem esse outro olhar pela experiência que eu tenho é nessa contribuição da, de alguém que mora numa comunidade indígena. Então, a gente acaba se fortalecendo nessas relações de construção de outro olhar diferenciado. Então, parabenizar a todos. E a gente se coloca à disposição para contribuir, para tirar uma dúvida ou para contar uma narrativa. A gente se coloca à disposição né, de cada um de vocês e agradecer a todos pelo convite. Com a captura até. Né? Muito obrigada. Para você, Franci, eu queria realmente agradecer, como você veio de coração aberto, para essa, essa fala e nos inspirou muito. Eu falo de, com muita sinceridade, nos inspirou muito né, esse debate nas suas falas. Cleiton. Uma mensagem final para o nosso público. My, my eu ah. só vou ecoar a minha gratidão a todos vocês. Eu agradeço por uh, tolerarem a minha falta de conhecimento do português participando desse painel. Foi uma conversa maravilhosa. Eu, eu volto a um pensamento que já pensam, falamos antes, que é eu passo meus dias em conjuntos de dados quantitativos, eu sou um cientista de dados por treinamento, eu uso machine learning, eu faço um trabalho com isso, eu penso muito sobre a utilidade dos dados quantitativos, e, de fato, vocês com as suas sugestões, o que eu digo para vocês, deixo com vocês a ideia de que não há nada de especial com relação a dados quantitativos, é só uma ferramenta na, na caixa de ferramentas das comunicações. E também no kit do jornalismo investigativo. Então, eu acho que não, ele não, não, nós não estamos acima em, na hierarquia de nada com relação ao jornalismo. Eu acho que essas são as coisas que são todas coletivamente, elas ajudam a contar histórias mais impactantes. Então, eu vou voltar à conversa que tivemos antes sobre o relacionamento entre conhecimento tradicional e dados qualitativos e informações quantitativas, métodos estatísticos. Se ao invés disso a gente pensar sobre a comunica as comunicações de dados ativa, que é, está alinhada com as metas primárias das comunicações estratégias como um todo, e a gente tem que entender o nosso público, e eu acho que, em última análise, somos melhores contadores de histórias, histórias e conseguimos sim usar uma variedade de métodos or layers. Obrigado, Clayton. É, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado aos participantes, Laura, Leiton, Franci, a essa plateia que mandou para a gente também muitas perguntas, e quero mencionar também o último dia dessa conferência incrível, CODA, então, que vocês participem no último dia, agradecer muito a organização do pessoal da Escola de Dados, da Open Knowledge Foundation, né, do, do Google News Initiative, que participou também, e todos é, que apoiaram essa esse painel foi muito inspirador muito obrigado foi um prazer e deixa aí um boa noite um bom final de semana para todo mundo é isso obrigada um abraço